hoje tudo bem é, antes que eu me esqueça não esquece de se inscrever aí no canal tá bom daquela ajuda porque cada vez que você alguém se inscreve cada vez que você dá um joinha cada vez que você ativa o Sininho os algoritmos do Google ajuda na divulgação dos vídeos do canal tá hoje o bate-papo é sobre tecnologias de localização pessoal Okay. Uh, fiz um, um bate-papo lá no Shopping Morumbi com os alunos do Ayrton Zulu, da Azerunner, que é uma assessoria esportiva uh, de preparação de atletas para corridas de montanha. E aí ele me pediu para falar sobre uh, tecnologias existentes uh, de localização pessoal, é, que podem é, ser utilizadas em áreas remotas, né? fora do, do meio urbano. E aí fizemos isso lá no Shopping Morumbi, na loja da Salomon, né? esse bate-papo. É, vamos lá então. Tecnologias de localização pessoal. Ah, mais, as, as mais populares, mais acessíveis, né? são os localizadores via aplicativos de celular que funcionam no modo passivo e funcionam no modo ativo. No modo passivo são aqueles aplicativos que você instala no celular. E aí ele só manda a sua localização na hora que você abre o aplicativo e escolhe, é, recebe a sua, a sua localização é, e clica lá em enviar pra, via SMS para alguém e aí você escolhe é, na, a sua lista de contato as pessoas ou a pessoa para a qual você vai enviar e envia a sua lo sua localização a, o número da sua coordenada né, a sua coordenada junto com um link para ser visualizado no mapa são os modos é, passivos e a, os aplicativos de localização é, de modo ativo são aqueles que você instala e aí você configura o aplicativo para ele é, mandar sua localização de tempos em tempos para uma lista de pessoas que você define, você define lá cinco contatos, configura, configura o aparelho uh, para mandar a sua localização a cada 30 minutos, cada uma hora, cada 24 horas para aquela sua lista de contatos, que em geral é a nossa rede de segurança, né? aquele grupo de pessoas que a gente sempre uh, troca as informações de saídas, uh, de viagens, uh, que só avisa para onde está indo para todo mundo saber. Onde que você está, o que, que você vai fazer caso você aconteça alguma coisa. Bom, então... É, desculpa, eu estou gripado aqui um pouquinho, tá? É, é, os localizadores via aplicativo de celular, de modo passivo e ativo, nesses dois sistemas são os mais comuns. Alguns são... É, todos são muito acessíveis, né? Alguns são pagos, outros são gratuitos em troca de publicidade. Uh, uns funcionam bem outros não funcionam tão bem dependendo do, depende muito do aparelho que está usando etc o, o, e o lado o lado negativo é que consome muita bateria você imagine que ele vai ativar uh, vai ficar ativando sua localização pelo sensor do, do gps uh, de tempos em tempos e vai mandar o sms e aquilo vai gastar bastante bateria é, é, é indicado para atividades aonde você tem a cobertura é, tanto faz de 2g 3g 4g porque é in, o envio é em geral pelo sms pela rede gsm né mas tem que ficar uh, nem todos os celulares uh, aguenta ficar o dia inteiro com o gps ligado né? uns travam outros gasto muito a bateria rapidamente e aí para usar isso é, é mais indicado em atividades de curta duração, atividades de duas, três, quatro horas, né, onde a autonomia da sua bateria dá conta do recado. Atividades de mais de 4, 5 horas, aí você vai ter que já plugar um power bank no aparelho. E aí atividades de mais de um dia fazendo isso já não é indicado. É, uma outra solução é o celular GSM que já vem embutido com um GPS e um software de, de tracker. É, de, localização, de localização. E é um aparelhinho que não é um smartphone. É um aparelho é, de teclado. Ele é indicado é, mais para crianças e idosos. Né? Onde você, o parente quer monitorar a pessoa. E aí esse aparelhinho ele como ele já vem com gps e um software tracker embutido é o mesmo sistema só cadastrar a, a, um grupo de contatos e configurar o aparelho para ele mandar a localização de tempos em tempos esse aparelho costuma a bateria dele é bem parruda como ele não é um smartphone ele ele tem funções mais resumidas gasta menos energia e a bateria dele acaba durando aí 7 dias, 10 dias é uma solução já um pouco mais interessante para você usar para enviar sua localização, sua coordenada em ambientes onde você tem no mínimo uma rede 2G disponível é. e ele tem, também tem uma outra função que é, é, é você pode ligar para esse aparelho né, é, para que ele envie para você a coordenada do aparelho e você pode ativar o microfone dele na ligação para ouvir o, o, o som ambiente da onde está o aparelho então por isso que ele é bem utilizado é, é, ele é indicado né para crianças idosos aonde o cuidador os pais precisam saber aonde a pessoa está e às vezes precisa ouvir aí o que o que está que acontecendo no entorno então é Bem interessante também. É barato, né? Você não tem mensalidade, você só compra o chip. Tá bom. É, outros sistemas são os rastreadores é, SMS mas que não são celulares. São, utilizam a rede celular, mas não são aparelhos celulares. Então eles vêm no formato de rastreadores pequenininhos que cabem no bolso cabem na bolsa, né? Você pode. É, vem em formato de coleira, né? Para você colocar no teu animalzinho. É, vem no formato de uma caixinha um pouco maior, com uma bateria de maior duração. Com imã, né? Para você grudar debaixo de algum carro que você queira monitorar. Vem no formato de reloginho infantil para você monitorar seu filho. Então, esses rastreadores é, SMS, eles também têm a mesma função do celular gsm com gps então eles têm internamente é um, um, um hardware de um celular com gps e, e com software é, de tracker um software de rastreamento né? e a mesma função você é, cadastra ele configura liga no computador e configura pelo computador a sua lista de contatos para qual ele vai mandar a localização e você também permite é, ligar para o aparelho o telefone do aparelho que funciona com chip, né? Não é, não tem mensalidade. Para ativar o microfone e ouvir um som ambiente. Alguns têm alguns até que tiram fotos remotamente. Você recebe até a imagem. É, é bem legal esses rastreadorzinhos SMS, pequenininhos, baratinhos. É, não tem mensalidade, mas tem que estar dentro de área de cobertura de celular, no mínimo 2G, no mínimo a rede GSM. Aí para uma outra uma aplicação é, mais a nível de exploração, mais profissional, que são os rádios UHF e VHF, em, com GPS embutido e que possuem os sistemas é, é, de envio do, da localização do GPS é, via a, a PRS, que é uma frequência específica, para enviar a, códigos de localização pelo rádio, pelo rádio HF, pelo rádio VHF. Esses aparelhos é, são bem é, são muito utilizados por é, em eventos de, de corrida em área remota, por exemplo, rali, né, onde é, o ou competidor ou a, alguém da organização precisa é, mandar a localização de onde está. É, para base, aí é só aperta o botão e ele já envia a localização e a base recebe aquele sinal no rádio e, e, e na base é mostrado, é, você liga o rádio no, no computador para receber essas informações e ele já plota no mapa e já fica acompanhando aonde que o que o, o, o agente está, né? o atleta, o competidor, etc então é bem interessante, também é usado por redes, é, grupos de busca e resgate Uh, em ambientes remotos que você uh, não tem cobertura de celular e a uh, e aí você mas você precisa comunicar sua sua uh, sua localização precisa uh, enviar mensagem de textos precisa enviar mensagem de voz né e aí esse aparelho uh, uh, resume essas funções ele manda localização você fala por voz e manda mensagem de texto entre entre as pessoas que estão uh, é, no alcance da, da frequência e no alcance da potência desse rádio bem legal é, a, uma evolução do rádio anterior é, são celulares com rádio HF VHF com GPS e APRS então ao mesmo tempo que você envia a sua localização para os outros rádios iguais é, na redondeza é, você também consegue ver a localização, consegue ver no mapa no rádio é, você recebe o sinal e visualiza no mapa a localização dos, dos seus amigos, do seu colega, da sua equipe que, que também está usando é, esse tipo de rádio então num ambiente de área remoto, numa área de cobertura, aí, aí, esses rádios chega a alcançar 30, 60 quilômetros dependendo do lugar dependendo da visada e... mas em área de florestas às vezes até 10, 5, 10 quilômetros e aí um, um agente com um rádio desse consegue saber exatamente aonde o outro amigo está o tempo inteiro é bem interessante não só para provas para corrida para trilhas né para expedições mas também para equipes de busca e resgate e aí na mesma linha são as miniaturas dos rádios GPS com a PRS que são pequenininhos aonde coloca numa mochilinha do atleta é, coloca no, na cintura do, do, do profissional que está em campo e aí ele independente do profissional ele vai mandando o sinal pelo rádio na frequência do, do, do o sinal APRS na frequência do rádio UHF VHF né? o, a, a coordenada que ele recebe do GPS e aí a, a base o, o centro de controle vai recebendo esses sinais e vai é, é, automaticamente vai vendo no mapa ah, ah, onde que está, da onde vem esses sinais e em que local do mapa eles estão e quem são, né? claro o nome de quem está utilizando aquele aparelho também é utilizado em algumas corridas de aventura é, atletismo, corridas de montanha ah, onde consegue implantar um sistema desse né? que ele consiga se comunicar com a base de qualquer ponto da trilha é, e também é muito usado em equipes de profissionais de campo, é, que vão para campo biólogos, eletricistas, bombeiros, né? é, é, pessoas que trabalham com meio ambiente e aí precisa manter é, a base precisa saber exatamente aonde todos estão ao mesmo tempo. A vantagem é que é, é, você só compra o aparelho, você instala o sistema e não tem mensalidade. É você que dá manutenção, é você que implanta, etc. É bem interessante esse sisteminha. E aí tem os sistemas mais populares, que são os localizadores via satélite, tanto da Spot quanto a, da a Garmin Rich, né? é, que funcionam da mesma forma. Utiliza, um utiliza a rede de satélites da Iridium. Outro utiliza redes de satélite da da GlobalSat, se eu não me engano. É, depois me corrija. Né, do GlobalStar, acho que é GlobalStar. É, Para receber esses sinais e, e tanto você consegue com esse aparelho enviar em, em algum desses aparelhos você envia é, a sua coordenada, consegue enviar mensagens personalizadas, mensagens pré-programadas e alguns outros você consegue enviar qualquer mensagem na hora e receber mensagens via satélite como um SMS via satélite então é, é bem interessante é, Funciona quase todo o planeta quase porque é, é, essas, essas constelações de satélite tanto da Iridium quanto da Global Star tem alguns lugares da Terra que não funcionam e aí tem que ver onde você vai usar para saber qual aparelho que vai comprar e tem a questão da mensalidade né o aparelho é salgadinho, a mensalidade é salgadinha depende da atividade pode valer a pena e também tem é, os localizadores pessoais mais antigos que são os rádio beacons né? os rádio beacons ele, ele funciona através de uma frequência específica separada para pedidos de socorro é, que uma rede de satélites é, recebe esses pedidos e transmite para Central é onde o, o aparelho está cadastrado então aqui no Brasil a gente cadastra compra esse aparelho em qualquer lugar do mundo Aqui no Brasil você cadastra o aparelhinho na aeronáutica, o rádio bico na aeronáutica na nossa força aérea E aí a, a nossa força aérea recebe esse pedido de socorro, recebe a coordenada e já começa a despachar o atendimento daquela ocorrência é, é muito utilizado em cargas aeronaves navios barcos né mas também tem os modelos pessoais os modelinhos pequenininhos do tamanho de um celular que você carrega e e da onde você estiver é, você consegue acionar é, o lado bom é que não tem mensalidade ele é só um pouquinho caro um, talvez o mesmo preço que o spot você tem que fazer o cadastro pessoalmente acho que até online acho que dá para fazer online na, na força aérea e não tem outra forma outro tipo de acionamento a não ser o pedido de socorro não tem como você mandar uma mensagem personalizada um aviso um recado uma mensagem pré-gravada um pedido de ajuda não ele só é feito para mandar SOS e aí é, são vários modelos, uns modelos que podem boiar, modelos que funcionam é, três dias sem parar, modelos que funcionam 30 horas, modelos que funcionam é, que tem uma antena mais parruda para funcionar é, em locais de difícil, é, é, de difícil cobertura de satélite, né, debaixo da neve, um pouquinho abaixo da água, fundo de vale, montanhas, etc. Aí tem aparelhos para todo tipo. É uma forma barata de mandar a sua localização, você pode usar dois meios. Né? então Você pode usar junto com seu celular rural, junto com seu rádio familiar, né? rádio de serviço aberto, junto com seu rádio HF VHF, ou junto com seu telefone via satélite. Você ter um aparelho, um receptor GPS, que te informa a coordenada é, do local que você está, e, inf e informar foneticamente. Okay? Então você está lá com o seu aparelho é, celular rural, GSM, que pega lá na, naquela montanha que você vai. E aí você está com o seu GPS. Então você transmite a sua localização pela voz. Você liga para a pessoa, olha o GPS e fala: olha, meu GPS está informando que eu estou na coordenada é, 23K é, 380 456 7590 358. Né? uma coordenada do tm, uma coordenada plana. E aí o receptor da mensagem pega a, a, a sua coordenada que você está enviando por voz, lendo no aparelho e coloca no GPS dele, ou coloca no Google Earth, ou coloca lá no, no Google Maps, no que ele tiver. Né? O GPS, Google Maps, Google Earth, o Basecamp, o que ele tiver. Ele coloca a coordenada e já te localiza. Então é bem interessante também é um meio é um meio simples barato, acessível é, que você tem para uh, enviar a sua coordenada com que você já tem todo mundo tem um celular a maioria das pessoas já possui um GPS né? Aí é só ler sua coordenada no GPS e passar a informação e a pessoa do lado de lá ela só precisa entender uh, que a, a, aquela coordenada que você está enviando e saber como te localizar com aquele número bom mas de nada disso adianta se você ainda insiste em não compartilhar seu plano de atividades com a sua família, com seus amigos que são a sua rede de segurança, né? senão não adianta. Essas pessoas vão receber, é, é, é, se você pedir ajuda para alguém, essas pessoas vão, vão receber ligações do serviço de saúde, serviço de resgate, de outros amigos, pedir mais informações e se você não compartilhou antes ninguém vai saber onde está, o que está fazendo, com quem está, se está a, a, se está bem, se está ruim, a, etc. Então é, a, a primeira tecnologia, digamos assim, para para resolver esse problema de, de saber onde você está, conseguir mandar sua coordenada é passar o seu Plano de atividades para sua rede de segurança com início, meio fim. Olha, eu vou entrar em tal dia, vou fazer tal coisa, vou sair em tal dia. É, se no final de cada dia eu não te ligar, se no final daqui, daqui três dias eu eu demorar muito, etc., então já, caso alguém te ligue para saber porque eu pedi socorro, você confirma: está aqui meu plano, etc. E assim você ajuda o serviço de socorros a montar um plano de resgate mais eficiente muitas vezes os resgates demoram mais do que o necessário porque quando o serviço público de resgate começa a juntar as, tenta juntar informações para poder ajudar não tem informações mas onde a pessoa está? não sei o que ela vai fazer? não sei está com quantas pessoas junto com ela? não sei você Se acha que ela pediria resgate para ela ou pediria resgate por uma outra pessoa que não seja ela para um desconhecido ah não sei que dia que ela volta não sei ela tinha na mochila é, é, suprimentos para um dia a mais dois dias a mais três dias a mais de atividade não sei essa pessoa é experiente ah eu acho que é hum, sabe isso tudo não ajuda o serviço de resgate quanto Uh, mais informações mais precisas tem Mais rápido é o resgate Então é isso aí gente Obrigado, esse foi o bate-papo Lá no Shopping Morumbi, na loja da Solomon Para a equipe da Zeronin Zer Com o uh, A pedido do Do Zulu, do meu amigo Zulu Do Ayrton Zulu, tá bom? Um abraço para vocês